Prezados sócios e amigos do clube militar quem vos fala é o general eduardo presidente do clube eu estou aqui para convidá-los a comparecer na exposição que nós faremos no centro cultural correios de toda terça a domingo das 12 às 19 horas a partir do dia 16 de janeiro até o dia 8 de março nessa exposição os senhores e senhoras terão a oportunidade de conhecer um pouco mais dos 132 anos de história do Clube Militar e conhecer também um pouco do nosso riquíssimo acervo cultural. Esperamos vocês e seus amigos nessa exposição. A entrada é totalmente gratuita, portanto podem convidar também seus amigos, parentes e será um prazer recebê-los. E aqueles que nos derem a honra de compartilhar qualquer fotografia ou vídeo, não esqueçam de nos marcar hashtag CM nos Correios. Um forte abraço, muito obrigado.